A safra de jogos de 1995 Foi uma das melhores de todos os tempos da história dos fliperamas Olha só cada jogo icônico lançado nesse ano Samurai Shodown 3 Mortal Kombat 3 Tekken 2 Street Fighter Alpha Sega Rally Championship Real Bolt Fatal Fury Super Sidekicks E olha que eu não falei todos, tem muito mais Mas dentre tantos jogos, um deles se destacou Não tanto pelo visual, mas por algo que ele estava criando E vou falar pra vocês não é raro encontrar pessoas que acham KOF 95 tão ou mais importantes que KOF 94. Exatamente porque KOF 94 era meio que experimental. Já KOF 95 iniciou uma saga. The King of Fighters 95 foi um jogo que representou muito. Só que ao mesmo tempo ele foi controverso e inovador. Ah, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu fiz uma playlist falando de The King of Fighters. O primeiro vídeo falando de The King of Fighters 94 já tá na playlist. Recomendo fortemente que você vá ver ele também. Pode ser depois que você vê esse aqui, fechou? Até porque você não precisa ter pressa, vai estar tá nos cards. No vídeo de hoje a gente vai descobrir por que The King of Fighters 95 é tão especial. Então, bora! <música> Se você viu o vídeo anterior sobre The King of Fighters 94, você tá ligado que a equipe da SNK acreditava muito no jogo. Só que a empresa SNK não tinha tanta convicção. Tanto que ela deu preferência na divulgação de outros jogos da companhia. Só que com o sucesso estrondoso do primeiro game, eles tiveram que dar o braço a torcer. E claro, uma sequência precisava ser feita. Só que foi aí que começaram os problemas. Pós KOF 94 Após o primeiro KOF, vários desenvolvedores da SNK deixaram a companhia para fundarem uma própria, a Psyche, entre eles Mitsuko Dama, ex-diretor gráfico de KOF 94 e um dos principais nomes na criação da franquia, e Shinichi Morioka, responsável pelas primeiras versões de Kyo e várias artes internas do jogo, que inclusive é erroneamente creditado em fansites como criador do Kyo como conhecemos hoje e de Yori, sendo que ele nem estava mais na SNK, quando o lutador foi criado. Além disso, a franquia começou sem muita fé da própria desenvolvedora. Muito tempo que poderia ser usado para preparar uma sequência, foi perdido focando em outros games. A gente tem que lembrar que era o auge da SNK, e entre 95 e 96, estava lançando ao todo 35 games no mercado. Por isso, muitos dos melhores funcionários, estavam trabalhando em outros jogos naquele período. Em The King of Fighters 96, quando a equipe percebeu que tinha um grande jogo nas mãos Tentou já preparar caminho para criar uma saga Assim nasceu Kyoko Zanagi como conhecemos Mas ainda sem história Apenas em KOF 95 Eles puderam começar a se focar E com o aval da SNK Que finalmente percebeu Que tinha uma galinha de ovos de ouro nas mãos Finalmente KOF se tornou uma franquia anual E com uma trilogia A incrível saga Orochi o Desenvolvimento Sabendo da concorrência cruel com outros jogos da SNK que já estavam em desenvolvimento a equipe focou principalmente em melhorar o que já tinham prontos. KOF 95 é basicamente um KOF 94 melhorado, não eliminando muitos dos problemas, mas ampliando vários aspectos do antecessor. A primeira coisa que fizeram foi começar a Sagorote e para isso precisavam criar e inserir um rival para Kyo, que a partir de então passou a ser o real protagonista de verdade. Então, muito do desenvolvimento inicial girou Quase que exclusivamente em criar e apresentar Yori Yagami da melhor forma possível. Mas isso vamos entrar em detalhes mais à frente. Ao fundo vocês veem rascunhos originais da abertura de KOF 95. Após alcançar o objetivo, a equipe de desenvolvimento focou em retocar e caprichar os sprites já prontos dos personagens deixando eles mais bonitos dando novos movimentos aos lutadores e deixando os golpes mais fluidos muitas animações para cenários também foram criadas o jogo ficou muito mais bonito e mais fluido visualmente o que não ficou mais fluido foram uh, os, os seios, seios da mãe digamos assim eles sofreram censura no ocidente e não balançavam mais em algumas versões do jogo o sangue também foi retirado em quase todos os portes porém os desenvolvedores deixaram vários códigos secretos em diferentes versões para desabilitar essa censura e habilitar os chefes jogar com três personagens iguais e várias opções especiais na descrição eu vou deixar um site com eles. Com todas as mudanças e novidades. No dia 25 de julho de 1995, foi lançado o jogo nos arcades japoneses. O cartucho de Neo Geo utilizava todos os 256 megabytes de memória ROM. Um verdadeiro monstro para a época. Foi o primeiro game da franquia portado para outros consoles que não eram da família Neo Geo. Mas os videogames não estavam preparados para o jogo. Tanto que no Playstation o load só para começar a luta era de mais de 20 segundos segundos e para trocar de round eram mais 10 segundos para cada já no Saturn era preciso usar um cartucho de expansão de ROM com vários sprites e detalhes salvos apenas o CD-ROM não conseguia reproduzir a qualidade do game e foi o primeiro jogo a exigir isso do console da Sega. Por esses motivos, o The King of Fighters 95 foi massacrado pela crítica de várias grandes revistas especializadas em games, como a GameSpot e a IGN, que deram nota 5 de 10 para o jogo, chegando a chamá-lo de medíocre. Ironicamente, todas as revistas que criticaram o KOF 95 usaram por base a versão de Playstation, e as que jogaram a versão de arcade ou de consoles Neo Geo Deram algumas das maiores notas da franquia Isso inclui a revista EGM Que não só elogiou o jogo no lançamento Como também deu o prêmio de melhor game de Neo Geo de 1995 Vencendo jogos como Samurai Shodown 3 Fatal Fury 3 Reabout hey Fatal Fury, Savage rain e World Heroes Perfect. Em setembro daquele ano, o game ainda teve versões para Neo Geo AES e CD. E em 1996 saiu uma versão para Game Boy. Com compatibilidade para o Game Boy Color. As primeiras versões dos games eram sempre lançadas no Japão mas quando o jogo chegou no Brasil uma surpresa pela primeira vez o The King of Fighters era totalmente traduzido para o português foi o segundo jogo da SNK a ter legendas em nosso idioma e o primeiro nos fliperamas tá certo que não era aquele primor de tradução pois a SNK adaptava do japonês para o inglês e depois do inglês para o português e não tinha grandes revisões mas era uma forma carinhosa de mostrar que a empresa olhava para o público brasileiro. A Gameplay a jogabilidade não mudou quase nada Em relação ao The King of Fighters 94 As maiores diferenças Eram os golpes durante a esquiva lateral E a possibilidade de cancelar um golpe no outro Ou seja, você poderia dar vários golpes normais Formando combos diferentes E cancelar um golpe de comando fraco Que poderia se tornar forte Como o chute do Kyo de dois tempos Que você poderia fazer o primeiro hit fraco E o segundo hit forte Entre as novidades do KOF 94 que a SNK manteve no 95 vale destacar os companheiros de time ficam no fundo do cenário torcendo, comemorando lamentando ou ajudando na luta caso preciso as roupas das mulheres que se rasgam se elas forem finalizadas com um golpe especial os sistemas de barras POW, ou barra especial como queiram que deixava o personagem muito mais forte principalmente se estivesse com pouco sangue, aliás esse sistema de barra gerava um problema de balanceamento muito grande, que nunca foi consertado. Assim como comandos que falhavam ou eram difíceis demais para serem feitos corretamente. Lutadores como Goro Daimon e Raiden ainda poderiam tirar toda a sua vida com um combo simples ou através de sequências infinitas. Por outro lado, ouvindo feedback do público, a SNK liberou que cada jogador... Possa formar os trios de lutadores que quisesse Não sendo mais obrigado a escolher trios fixos Dessa forma, porém, você veria um final genérico para a história Precisando jogar com os trios corretos para ver os finais deles A história, história. Kyoko Zanagi deixou de ser apenas um lutador no meio da tela de seleção e passou a ser o protagonista, com o foco quase que total das publicidades nele. O líder do time do Japão ganhou muito mais profundidade na sua história, revelando sobre o clã Kusanagi e sua força. Além disso, foi criado o rival Yoriagami, um dilema com seu pai, dando assim muito mais embasamento e profundidade nas relações do protagonista. Foi a partir de The King of Fighters 95 que o time do Japão mudou de nome, e se tornou o time dos heróis Em KOF 95 Um novo torneio é convocado por Rugal Que não havia morrido na edição anterior Após mais um título Dessa vez derrotando a equipe de Iori O time formado por Kyo Benimaru e Goro é dopado e levado até o organizador do torneio, que está bem diferente. Com uma prótese bem estranha no olho direito, um braço cibernético e muito mais poder. Rugal queria vingança, para isso fez uma lavagem cerebral em Saishu Kusanagi, pai de Kyo, e ordenou que ele acabasse com a vida do próprio filho, sendo impedido por Benimaru e Goro. Coube ao herdeiro dos kuzanagi enfrentar sozinho Rugal. porém ele estava realmente diferente do ano anterior estava muito mais poderoso. Não era o mesmo de um ano antes. Agora ele era Omega, Omega Hugo, mas de onde vem todo esse poder? Essa é uma questão que não saberemos nesse jogo. Percebendo que a energia era demais. E sabendo que não conseguiria vencer. Kyo forçou Rugal ao máximo de sua força. Fazendo ele perder o controle de seus poderes. E sucumbindo definitivamente a uma gigantesca explosão de energia. Enquanto isso ao longe. Ouvia-se uma voz desdenhando do chefão. Só, Só os da linhagem, da linhagem de sangue, de sangue podem controlar, controlar tal poder. poder. O motivo dessa afirmação só seria revelado na próxima edição de The King of Fighters mas essa foi a porta de entrada para uma grande saga na minha opinião a melhor saga de The King of Fighters a saga Orochi. Além da história principal, focada no vilão Hugo e no protagonista Kyo Kusanagi outro personagem que teve bastante destaque foi o rival de Kyo é revelado que seu nome é Iori e é um descendente do clã Yagami, eterno rival do clã Kusanagi. Assim nascia uma das maiores rivalidades nos fighting games até hoje. O final do trio de Iori seria um prelúdio do que viria a acontecer mais adiante Iori ataca seus companheiros no momento de fúria. A gente só sabia teria os motivos muito mais à frente na saga. Isso mostrava que, ó, tava tudo pensado já. Cenários no KOF 94, as aberturas dos cenários eram icônicas, mas a partir do KOF 95, isso foi perdendo um pouco de destaque. As introduções ainda continuavam, mas sem o mesmo capricho de antes. Porém, essa diminuição foi compensada com uma grande melhoria visual nos estágios. Todos eles parecem ser uma evolução dos cenários anteriores, muito mais animados, coloridos e ricos em detalhes. O primeiro a se destacar é o do Japão que fica em frente ao famoso Neo Geo Land, a franquia de casas de fliperama da SNK, que fez muito sucesso nos anos 90. Uma curiosidade é que ali embaixo das letras L e A da palavra Land, é possível ver um personagem muito parecido com Ryu de Yamazaki, escondido olhando a luta. Um cenário considerado memorável é o do Art of Fighters Team, que fica no dojo da família Sakazaki. Esse cenário ficou tão marcado, que no KOF 98, a equipe dos mestres luta numa versão destruída dele embora a versão de 95 seja intitulada no México a de 98 é como sendo no Japão. Mas o COF 98 que nos mostra que a SNK não é muito boa em acertar a localização de seus cenários. O estágio dos Estados Unidos reproduz toda a Nova York industrial do século passado. Principalmente das décadas de 1920 e 1930. Que foi quando foram construídos o Empire State Building e o edifício Chrysler. Que você pode ver bem escondidos lá no fundo à esquerda. O estágio da Inglaterra fica no bar da King, o Illusion. No canto esquerdo é possível ver Todo, Heavy G e Duck King enchendo a cara no bar. Porém, o personagem mais impactante do fundo do cenário é outro. Se você estiver jogando contra a máquina na versão de arcade, é possível ver um homem sentado sozinho bem no meio da fase. A função dele é muito específica. Veja, sem ele, a música não seria a mesma. ok ok ok talvez não seja uma coisa tão interessante assim o cenário da itália é uma representação geral do mar mediterrâneo a luta começa no pier e os lutadores pulam na água uma clara referência aos jogos da franquia fatal Fury, que funcionam em duas pistas mas outro pequeno detalhe que muita gente não percebeu é que ao interagir com a água é possível ver ela respingando para cima, variando de acordo com a intensidade com que o lutador tem contato com ela, dando um efeito muito legal de realismo. Inclusive, você já tinha reparado que quando o Terry joga o boné para o alto, a correnteza acaba levando ele embora? Outros cenários marcaram muito também como a da china coreia e claro do brasil que possuem um áudio especial quando você pula na ponte de metal embora não saibamos quem fez cada cenário no jogo dentre os stage designers da snk nesse game vale destacar souzi takamori que depois trabalhou na capcom e na sony e eri Kojitani, que hoje está na bandai Namco, onde mais recentemente trabalhou no rpg Code Vem, e antes estava na From Software, onde fez os designs de cenários de alguns jogos da série Tenshu, que eu gosto bastante. O wow. áudio. Na parte de efeitos sonoros, várias coisas mudaram em relação ao jogo anterior. Algumas ficaram boas, outras nem tanto. De cara fica claro a alteração de todos os sons de acertos dos golpes, defesas e magias. <risos> infelizmente a maioria foi para pior foi também nesse cofre que começou a voz clássica do joe igashi já que antes havia uma outra muito diferente Shashuki. Já a tenda mudou de uma voz ruim em 94 para uma voz horrível em 95. Não ficou legal mesmo, mas nem é de longe a pior dublagem dela. mesmo em KOF 95 foram as músicas. Foi aqui nesse game que a SNK começou a experimentar mais. Começou a usar mais instrumentos reais e encontrar o ritmo certo entre estágio e canção. Dá para perceber que o contrabaixo teve mais destaque, além de utilizar muito guitarras gravadas em Awas. Como resultado, surgiram algumas das músicas mais clássicas da franquia. E eu posso citar algumas, como por exemplo, do Estágio da Itália, a música Clube M, Fluting The Blue Sky, que embala o trio Fatal Fury. Para o trio de heróis, a energética canção Fuki Esaka no estágio do Japão. Sem Hitsonodora, a música do trio da Atena combinou perfeitamente com o estágio da China. Em 1995, entrou para a equipe de compositores de KOF o músico e engenheiro de som Yasuo Yamate, mais conhecido como Tachi Norio, que em seu currículo tem composições de mais de 40 jogos. Dentre eles, as franquias Final Fight, Ninja Gaiden, Samurai Shodown, Metal Slug, Sonic 1, Contra, Fatal Fury, Street Fighter 2 e muitos outros. Sua primeira missão em KOF foi criar uma música que identificasse a personalidade de um certo personagem junto ao seu cenário. Nascia assim... Uma das mais icônicas canções do game. Arashi no saxofone. Essa música chegou no ocidente com o nome Storm Saxophone. E foi tema de Yoriagami durante toda a franquia de The King of Fighters. Ganhando várias versões e atualizações nos games seguintes. Não tem como não lembrar de várias jogatinas ao som dessa música. A trilha sonora original de KOF 95 fez bastante sucesso e acabou virando um álbum inclusive uma cópia ia junto com a versão de playstation se você quiser dá para ouvir ele inteiro no spotify em seguida também saiu um disco chamado The king of fighters 95 Organized soundtracks onde todas as músicas ganham versões de estúdio com arranjos mais completos e trabalhados as trilhas dos portes do game para neo gel são baseadas nessa versão e é possível encontrar esse álbum completo no youtube os artistas que compuseram as músicas eram citados apenas como snk sound team pois eles nunca foram creditados nominalmente pela snk nos jogos da franquia KOF. nos álbuns arranjados é possível saber a participação dos músicos mas em vários casos é muito difícil afirmar quem compôs cada música exatamente uma pena né personagens, a escolha dos personagens para o game já começou com baixas pela segunda vez consecutiva a SNK havia solicitado a ADK, que naquele tempo era a única dona dos direitos dos personagens de World Heroes, outro jogo de luta para que três lutadoras participassem do The King of Fighters 95 seriam eles Fuma, Hanzo e Gianni, e a falta deles eu acho que você já sabe a resposta né, oficialmente a ADK alegou que seu game de luta, World Heroes Perfect estava em produção, e a janela dos dois games era muito próximo e ela não queria dividir os mesmos personagens em jogos distintos, mas não era a primeira vez que a ADK se recusava a emprestar seus personagens para a SNK. E olha só que na época a ADK era a principal second party da SNK. E na época se pensava até em virar first party, interligando o universo das duas companhias. Parceria assim não é muito boa não. Mas graças à ausência do trio World Heroes e do trio dos esportes, os produtores de KOF 95 puderam focar no polimento dos sprites. Nas artes, músicas, cenários e na criação de novos personagens. De acordo com o perfil oficial no site de 10 anos de KOF, Saishiu entrou nos últimos momentos de desenvolvimento do game, para dar mais dramaticidade e destaque a Kyo. Ele deveria ter morrido no KOF 94, mas sua adição no jogo seguinte fez com que ele rapidamente se tornasse um dos personagens destaques do game. A equipe de desenvolvimento ainda chegou a tentar inserir um outro personagem muito querido pelos fãs. Mas, devido a inúmeros problemas e considerações não explicadas, acharam melhor postergar a ideia. Esse personagem, que entraria em The King of Fighters 95, seria Gizzy Howard. Muito provavelmente no trio dos rivais. Já na Kururu de Samurai Shodown, que os produtores sempre tiveram vontade de colocar no KOF apareceu como personagem secreto no porte de KOF 95 para Game Boy além dela Estrearam no KOF Billy Kane, que já foi modelado a partir das suas aparições em Fatal Fury Special, e Eiji Kisaragi, que teve que ser praticamente refeito, pois sua jogabilidade e balanceamento em Art of Fighting 2 não funcionavam em The King of Fighters 95. Outra personagem que foi apresentada pela primeira vez na franquia foi Vice, a secretária de Rugal em KOF 95, que só foi jogável no KOF 96, Junto com Maturi, Que era a secretária de Rugal no KOF 94 Mas o personagem de maior destaque Foi mesmo Iori Yagami Desde o começo, todos os detalhes foram pensados para transformá-lo em um rival perfeito para Kyo. Além de uma peça importante na saga que começava. Até mesmo seu cabelo, que foi feito por Shinkiro, foi pensado para representar sua selvageria. Nas costas de sua roupa, é possível ver uma lua minguante, que é o brasão do clã Yagami. E sua calça com uma corda que prende suas pernas para limitar sua movimentação e deixar clara a sua superioridade sobre os outros. Segundo a SNK, os golpes e movimentos foram desenvolvidos para quebrar, entre aspas, os moldes de lutadores de jogos de luta na época e também aguçar ainda mais a rivalidade com Kyo. O dublador, o cenário, a música e qualquer coisa que fosse relacionada a Iori era escolhida a dedo pelos produtores junto com o game ainda foram divulgados perfis do lutador revelando detalhes da sua vida pessoal como por exemplo amor por gatos o fato de ter uma banda uma namorada e uma irmã menor gerando assim mais afinidade do público-alvo com iori foram feitos ainda testes com o público para ter certeza de que o jogo e ele agradariam após o lançamento e ao final obtiveram uma resposta ainda mais positiva do que o esperado a partir de então o antagonista se tornou o personagem preferido da então equipe de desenvolvedores da SNK uma verdadeira aula de construção de personagem após o lançamento do game Iori se tornou um sucesso instantâneo, chegando a ganhar o prêmio em votação popular de personagem favorito Nas revistas Gamest e Neo Freak, que saíram algum tempo depois A IGN que massacrou KOF 95 e mais recentemente... A Game Trailers ranqueou o líder dos Yagami como um dos 10 maiores personagens de jogos de luta. A missão dada à equipe da SNK foi cumprida com muito sucesso. E Ori se tornou o maior legado de KOF 95. E principalmente uma das maiores propriedades intelectuais. Não só da SNK, mas como também dos videogames. Artes, Artes e, e Marketing, Marketing. Esse comercial de The King of Fighters 95 que você vê ao fundo é emblemático. Mas não de forma boa. A campanha de marketing de KOF 95 foi ainda menor que de 94 para você ter uma ideia a divulgação do jogo anterior que diga-se de passagem já era bem pequena em relação aos outros jogos da companhia teve dois comerciais diferentes de 30 segundos enquanto o de the king of fighters 95 teve apenas um e acredite de apenas 15 segundos a empresa estava focada em divulgar outros jogos dela. Que estavam saindo na mesma época. Por isso, a companhia buscou divulgar o game de forma mais alternativa e barata, digamos assim. E é assim que entra o mestre Shinkiro nessa história. A capa de The King of Fighters desenhada por ele foi elogiadíssima e sempre estampava todas as divulgações do game. Percebendo esse movimento, a SNK liberou Shinkiro para criar várias imagens de divulgação para os personagens, assim como ele havia feito na franquia Fatal Fury. Mas ele fez mais do que isso. Ele começou a colocar os personagens em posições cotidianas, como ir à praia ou passear pela cidade, humanizando os lutadores e criando conexões. Além disso, buscou fotos de famosos e modelou os rostos dos personagens baseados no rosto deles, criando identificação e aquela sensação de que já viu aquele rosto antes, tornando suas artes absurdamente marcantes. Como resultado, o marketing foi um sucesso. Em várias revistas pelo mundo, era possível ver as artes de Shinkiroh e de the king of fighters 95 e isso não só ajudou o jogo a vender e fazer sucesso em meio a outros grandes jogos sendo lançados naquele ano como fez muitos de nós fãs nos conectarmos com os personagens acrescentando muito mais carisma neles depois de the king of fighters 95 shinkiro teve carta branca da snk para ilustrar praticamente tudo o que quisesse e também como quisesse da franquia KOF foi a partir desse momento que as maravilhosas as artes que todos nós amamos começaram a nascer embora KOF 95 não tenha sido um sucesso de crítica com certeza foi um sucesso de público, gerando vários mangás, VHFs, filmes, animes e até uma HQ própria. The King of Fighters 95 saiu para inúmeras plataformas e até hoje ainda sai. Apesar do conceito de trios e crossover ter começado no The King of Fighters 94, foi em KOF 95 que muitas das inovações e a mística da série nasceram. Sem KOF 95 não existiria Yoriagami nem a saga Orochi muito menos as famosas artes de Shinkiro e olha que a equipe da SNK responsável pelo jogo não estavam nas melhores condições de trabalho e mesmo assim saiu um game sensacional que tem problemas, é lógico mas divertiu o mundo inteiro nos fliperamas tanto jogando o modo história como versus por essas e outras que The King of Fighters 95 tem que estar no hall da fama de jogos de luta mais importantes da história mas eu quero saber de você Quais as suas lembranças com The King of Fighters 95? Você jogou na época ou jogou depois nos consoles domésticos? Me fala aí nos comentários, estou muito curioso. Ah, e antes que eu esqueça, hoje eu tenho dois recados. O primeiro, não se esquece de me seguir lá no Twitter e no Instagram arroba Vitori que lá eu posto bastidores do canal e itens que eu ainda não mostrei aqui. Então, me segue lá, arroba Isui, Instagram e Twitter. E o segundo recado é que o vídeo de hoje tem o roteiro e a pesquisa do Renato Cavaleira. O cara é fera pra caramba. Já produz pro Velberan, pro Coffee da Depressão e várias outras pessoas. Vou deixar o Twitter dele na descrição. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.